de que forma a gente pode recomendar para os nossos alunos que eles, é, enfim, utilizem as ferramentas, se estruturem, é, criem os passos para poder também é, um dia vir a desenvolver atividades profissionais nessa área de, é, de empreendedorismo digital? Então, é, o primeiro passo é faça uma análise muito detalhada do seu nicho. Qual é o seu nicho de atuação? Eu recomendo muito que é, quem quer empreender no digital, que se diferencie por meio de nicho, um público específico. Por quê? É, no meu caso, eu trabalho no marketing digital, empreendedorismo digital. Tem muita gente falando sobre isso, mas eu trabalho um nicho específico, né? Que são pessoas é, do, que me conhecem, que é, realmente é, têm vontade de empreender, mas de uma forma personalizada. Ah, então, por exemplo, os meus cursos são gravados, mas eu também tenho aulas ao vivo. Então, ou seja, de forma híbrida, eu consigo é, ter todo esse conhecimento aí é, passado, mas de uma forma que eles também possam fazer as perguntas, interagir comigo. Segundo passo: defina o seu tipo de negócio. Tá? No meu caso, é o um mercado de infoprodutor, mas você pode fazer um e-commerce. Né? inclusive tem uma outra dica que eu dou, que eu acabei de até fazer um curso pelo Senai agora, que a gente trabalhou muito e-commerce, e aí a gente fez um projeto pela loja integrada, que é uma outra ferramenta gratuita que eu indico demais, tá para que você possa é, vender seus produtos, seus serviços, e por que a que é loja integrada? Porque ela integra checkout, integra SEO, ela integra é, é, toda, você tem toda uma vitrine de forma gratuita, tá? Tem o plano pago, mas o gratuito atende bem. Depois, cria o seu plano de negócios. Então, o Canvas, eu uso muito o Canvas porque é bem, bem é, direto, né? De uma forma que você tem um visual onde você consegue, é, se você quiser passar o seu projeto para algum investidor, enfim, é muito simples e visual e didático, né? E você tem a, os principais elementos para que você consiga trabalhar o seu plano de negócios, que é o modelo de negócios, né? O Canvas. E conheça muito as estratégias de marketing digital. É, principalmente trabalhar no orgânico, eu trabalho muito no orgânico. E como que eu trabalho no orgânico? Com o conteúdo.